minha amiga vendo, Miriam? Muito boa, tá Good E ela boa, Olha, ele é He's a very good like Bye bye, mom. Bye. bye.